Olá meu querido irmão, minha querida irmã. Já desejo desde já uma bênção especial para você e toda a sua família. Faça seu pedido de oração, deixando o nome logo abaixo nos comentários. Já peço você por gentileza deixe seu like, inscreva-se no canal. E compartilhe essa oração em sua rede social, assim você vai estar nos ajudando a evangelizar mais pessoas que estão precisando ouvir essa poderosa oração dos salmos. Perseverança sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago capítulo 1 verso 3 Diante da nossa fé, sempre enfrentaremos provações mediante os processos, para que assim possamos aperfeiçoá-la cada vez mais, o que nos concederá um espírito mais forte, com paciência e perseverança. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.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 Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, se eu os quiser anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, o holocausto e a expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, em eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração.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 Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. aquietai vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 66 Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, o dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, encontremendo quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, por cantarão o teu nome. Selá. Vinde, e vede as obras de Deus, vê tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ou ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Selá. Bem dizei povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, lá afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, ou mais nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Selá. Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu ou atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.